Mateus 15, 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O contexto imediato é a hipocrisia. Dizer que andamos nos estatutos, nos caminhos do Senhor, mas depois na prática fazemos tudo o que é o contrário. Isto acontece porque, na verdade, o coração não está realmente na presença do Senhor. Não está na lembrança. A consciência não está consciente de Cristo Jesus, do Espírito Santo, do Senhor Deus Pai. Estamos longe, estamos distraídos. Temos que relacionar o texto com o Efésios 4.3, a unidade do Espírito. Temos que manter essa unidade do Espírito. Temos também aqui o Salmo 89, 15. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Andará, ao Senhor, na luz da vossa face. A luz da face é a presença. Quando não estamos esquecidos, temos o segredo do amar a Deus sobre todas as coisas. E então a hipocrisia é impossível. Porque estamos no Senhor, estamos com o Senhor.